Fala galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo Dessa vez galera, eu trazendo pra vocês mais um documentário Bom rapaziada, o vídeo de hoje, mano Deu tudo errado esse vídeo que eu fiz, tá ligado? Eu fiz basicamente O áudio da GoPro não saiu, tá ligado? Eu gravei toda, toda a viagem, tá ligado? Toda a viagem, eu saindo dos dados Eu andando no carro, andando no elevador Pegando lá em gramado, mostrando hotel E basicamente o áudio não pegou, tá ligado? As imagens, normal foram foram deu, deu certo, mas as imagens Eu gravando o áudio, assim é, falando sobre o lugar e tal não acabou saindo tá? e o que eu pensei mano para não perder todo esse conteúdo inteiro aí que eu fiz porque bastante demais que eu fiz é, vou fazer uma espécie de uma espécie não, em formato de documentário é, que é o que eu faço aqui já no canal então mano eu inclusive queria fazer um daybook mas acabou não saindo o áudio She is reckless, throwing dollars in the wind. Now she hears the landlord knocking at her door. Just an orphan, never knew what daddy's name. And her mama passed when she was only four. And now she's in West Virginia, working all time. How can you love this world? How can you love this life? And now she's in West Virginia! A primeira parada a gente acabou parando no mirante ali pra, pra comer e dar uma relaxada ali pra não ficar tanto, tanto tempo no carro. E nessa hora eu tava dormindo, é, meu pai me acordou pra eu filmar, tá ligado? E tipo, eu já tinha parado nesse mirante, mas nunca tinha filmado de fato, tá ligado? Eu filmei, tipo, filmei, mas, tipo, faz muito tempo que eu tinha filmado, tá ligado? Então, queria ter uma nova, uma nova filmagem ali. Muito foda essa essa vista, tá ligado? Porque, mano, é, tipo, é morro tá até de morro e, tipo, tem um... A gente tava literalmente em cima do morro, em cima do morro ali, porque Gramado, pra quem não sabe, é mil. 500 metros acima do mar, tá ligado? Então é muito alto, tá ligado? Então acaba você ter que subir até chegar em Gramado. Então fica da hora, tá ligado? Você tá lá embaixo e do nada você sobe e fala, mano, como, como assim, tá ligado? Não dá pra entender, mano. Como eu tava falando, a vista dali, da mano, é muito bonita, tá ligado? Uma das melhores vistas ali pra viajar, tá ligado? Pra você parar e viajar e refletir um pouco, tá ligado? Chegando em Gramado, rapaziada, a gente foi numa, numa ponte, uma ponte flutuante, tá ligado? É totalmente feito é o feito um piso à base de vidro, tá ligado, mano? Cheguei a passar mal nessa ponte porque eu tenho problema um pouco de, um de labirintite, tá ligado? Pra quem não sabe, labirintite é quando você vê uma coisa se mexendo mesmo você estando parado, tá ligado? Não sei como é que funciona, literalmente. Mas eu sei que eu fiquei muito tonto, tá ligado? Ou, e, ou, ou quando alguma coisa tá se mexendo, tá ligado? Muito. Por exemplo, quando eu ando de lancha, ou ando de barco, ou de esqui, algum tipo. Eu fico muito tempo, tá ligado? É, muito, muito tempo ali. Eu acabo tendo o tendo quando você quando eu piso no, na terra, tá ligado? Porque a onda fica se mexendo e o barco fica se mexendo você acaba ficando tonto. E foi o que aconteceu ali naquela ponte. Basicamente eu não senti mexendo, mas... É, meu cérebro sentiu, tá ligado? Então eu fiquei bem tonto, eu cheguei a passar mal. Sendo que eu nem fui nos outros brinquedos, tá ligado? Que tinha um brinquedo ali. Meu pai e minha mãe foram, mas eu não fui, tá ligado? Eu tava, eu tava realmente mal, tá ligado? Eu realmente fiquei tonto. Aí eu consegui filmar, tá ligado? É... Algumas coisas ali e... Mano, pensa num, lugar, pensa num lugar da hora, tá ligado? Você olha pra baixo assim, eu olhei um pouco pra baixo pra ver como é que era e foi nesse momento que eu comecei a passar mal, tá ligado? Depois eu, o cérebro voltou pra cima, tipo, você tá, tá, parece que tá caindo, mas não tá caindo, tá ligado? Então o cérebro meio que se confunde, tá ligado? Aí eu olhei pra baixo, mano, dava pra, pra ver tudo, o, o, o chão, tá ligado? não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 Way back a year ago Depois desse passeio aí, rapaziada, a gente passou para um, um negócio de no museu de, do Egito, tá ligado? mano, muito irado pra ver a história ali, tipo tinha um monte de cadáver, que era da um monte de múmia, né, no caso que era do Egito tinha um monte de coisa ali, mano da história do Egito, tá ligado? e... e uma mini pirâmide também pra, tipo, demonstrar como que era a pirâmide, obviamente que é muito mais maior, muito maior do que aquela ali, tá ligado? E, Mano, até hoje ninguém sabe como foi feito aqui o lá, tá ligado? Então, foi décadas, muito década, muitas décadas, muito décadas atrás eu Tinha muita coisa ali que, mano, eu não sei explicar, tá ligado? Era muita informação para pouca pouca explicação, tá ligado? Você tinha que ficar lendo ali a história inteira, tá ligado? Então, muito irado, você gostei demais de ir de, de, nesse negócio de Egito, tá mano. Eu sempre, quando a gente ia pra lá, eu sempre falava pro pai, ó oh, pai, vamos parar ali pra, pra ver como que é o negócio dele. É.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 Depois do museu a gente deu uma parada mais suave, tá ligado? Mais pra relaxar, tentar relaxar. Porque a gente tava tão cansado da viagem, da, da correria, de fazer as coisas e... Acabou que a gente queria um negócio mais pra relaxar. E a gente tipo, foi num, numa parada lá, mano, pra ver o pôr do sol, tá ligado? Dizem, dizem que é o melhor pôr do sol de Gramado, mano. No dia não tava tão top assim, mas do mesmo jeito foi massa. máximo. Consegui fazer uma imagem muito top ali pra botar no vídeo, tá ligado? E, mano, tinha vários animais lá, tinha porco, tinha ovelha Eu não consegui filmar bem na hora que eu ia filmar, mano Acabou a bateria da GoPro Eu só tinha levado a GoPro no momento pra, pra gravar, tá ligado? Porque a minha câmera tava lá carregando Minha outra câmera aqui, no caso, tava carregando, tá ligado? Então, não tinha como eu levar as duas. E eu filmei lá no meu Instagram, quem quiser lá ver, rapaziada, tá aqui no card. A filmagem do, dos animais. Tá aqui no card não, tá aqui no, no, no aqui no caso. É só acessar lá no meu Instagram. E rapaziada, mano, tinha, ah, tinha burro também, mano. Tinha um, aí teve até um burro que ficou gritando, tá ligado, mano? Tipo, muito louco, mano. E tinha dois burros, na verdade. Tinha pônei, cavalo não tinha e... Mas tinha bastante pony, pônei. É... Aí tinha cabra também, mano. As cabrinhas bem bonitinhas também. Eu ficava cutucando o nariz dela ali para Tipo, é mão macio, tá? O nariz da cabra é mó macio. aí eu ficava cutucando assim, muito legal. Well, started out Down a dirty road We started out. We were all alone. And the sun went down. And across that hill. And the town lit up in. And the world got still. I'm learning to fly. Ain't got wings. Coming down is the hardest thing in the good old days. The rocks might melt in and the sea, may burn in the sea in real life. It'll get you down, it'll break your heart, it'll steal your crown, it'll steal your crown bom rapaziada mano esse foi o vídeo rapaziada eu não vou fazer tão longo tá ligado porque muita coisa tá ligado que eu pus ali no vídeo eu acho que se eu botar mais vai acabar ficando um pouco chato o vídeo tá ligado então tem a parte do gelo ainda que eu não coloquei ainda tem muitas partes ali que eu não coloquei da viagem é por exemplo a gente parou umas praias ali também e eu filmei um pouco das praias Afirmei é, um pouco do lugar também tá? E... É isso aí rapaziada, mano Eu acho que top o vídeo, tá ligado Foi bem diferenciado Porque eu não tô acostumado A fazer esse tipo de documentário Então eu vou me acostumando Com o tempo, tá ligado Então... Se vocês gostaram rapaziada Deixa o like aí, mano Vamos tentar bater uma meta aí De... 50 likes aí, mano Será que a gente consegue bater 50 likes aí no, no vídeo, mano? E deixa o comentário aí Se você gostou do documentário Se você gosta de do algum comentário aí pra mim saber aí como que tá indo o desempenho do vídeo é isso aí rapaziada tamo indo nessa até o próximo vídeo e uh. fui